Olá pessoal, eu sou Sérgio Steyer e convido vocês para mais um tutorial de crochê. Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o tutorial dessa gola hoje, fofíssima, deixa eu mostrar de perto, olha só, fofa mesmo, as cores são vibrantes, na câmera é difícil mostrar e hoje não tá um dia muito claro para mostrar, mas é maravilhosa essa cor, eu usei, vamos anotar, da Boreal, da Círculo, que sobrou só o rótulo, vocês vão ver no vídeo que sobrou muito pouco fio eu usei da Boreal três novelos, da cor 9534. E já anotem também da Balum, que é a que eu vou mostrar depois que eu fiz também. Vou deixar anotado aí, cor 8347. A Balun eu usei dois novelos e a Boreal eu usei três. Então, o que que eu vou mostrar de diferença delas? Ah, eu fiz primeiro a Balun, por quê? Que eu queria fazer esse ponto, eu sabia fazer esse ponto plano, eu queria testar ele fazer em circular, né? E aí, a Boreal não é um fio que dá pra te fazer desmanchar, fazer desmanchar, porque, olha, ele não é tão torcido, ó. Então, corre o risco de desmanchar, fica feio, enfim. Então, eu fiz com a Balun, que era que eu tinha aqui de, de, de lã, e ela ficou bem bonita, bem fofa. Deu certo o meu circular, né, fica uma, uma marquinha de emenda aqui, bem suave, bem sutil, mas que eu mostro pra vocês no vídeo que essa aqui quase não dá pra ver. Então, se vocês escolherem uma lã mesclada, disfarça super essa, essa marca de emenda. Porque eu prefiro emendar do que, do que fazer e costurar depois. Detesto costura, né? O que der pra não costurar, eu não costuro, né? Então, eu usei dois da Balloon. O que tem diferença, de diferença, é que nesses cabinhos aqui de cada flor, ó, estão vendo? A Balloon, que foi a primeira que eu fiz, eu fiz com quatro cabinhos em cada, ó. E aí, depois, pra testar na Boreal, eu fiz com três. E a Boreal é um fio mais grosso, porque eu fiquei com medo também de não render tanto. E ficou bem fofona. Então, se eu fizesse uma balão de novo, eu faria igual o vídeo que eu vou mostrar pra vocês, que vai ser puxando três cabinhos e não quatro. Eu vou colocar essa daqui pra vocês verem a diferença. Uma outra coisa também é o tamanho. Eu mostro no vídeo que a, balloon, a da balum ficou um pouco mais estreita. Que é o que eu gosto mais, um pouquinho mais estreita. Ó, a diferença. Poderia ter feito isso aqui na altura, né? Mas tem na, mais adiante no vídeo pra, pra vocês verem detalhadinho. Ó, eu gosto dessa gola mais justa e alta, sabe? Então... Próxima Boreal que eu vou fazer vai ser mais justinha. É que a Boreal eu fiz a medida da, do, do início comparando com essa aqui, mas ela cedeu mais, ela ficou mais fofona, né? Então, ficou bem bacana. Se vocês forem fazer uh, para vocês, dá pra pegar aquele fio especial que tá guardado, dá para pegar aquela lã que ganhou, que tem dois novelos só e não vai conseguir mais, sabe? Fazer aquela, aquela peça exclusiva para vocês. Se vocês forem fazer para vender, eu aconselho a pegar fios mais em conta, lãs mais em conta. A gente tem no mercado várias lãs, lãs de bebê também é bacana, porque o fio é fininho, e aí, não precisa ser, o fio fininho o ponto fica menor, mas esse ponto ele é todo puxado, né? Então ele vai ficar fofo, vai ficar bonito. Batique, eu acho que ficaria bonita também, aquelas, as, os degradês de cores, ficou bonita essa lisa, mas o colorido fica maravilhoso, né, de, uh, de usar. Então, dois novelos de bati que eu usei aqui, pode ser que eu pudesse sobrar um pouco mais, porque eu sei que eu fiz com quatro cabos, né? O outro eu fiz com três. E três novelos de boreal, certo? Então, bora pro tutorial. Ok, pessoal, para começar eu tô usando uma agulha uh, 5 e eu vou usar o fio boreal. Eu também fiz com a Balloon, essa aqui que eu fiz foi com a Balloon. Eu também usei a agulha 5, eu achei que com a boreal eu fosse usar com uma agulha mais grossa, mas vocês vão ver que na hora de Passar o fio por vários cabinhos, uma agulha grossa, às vezes, não é tão bom. Então, como não é um ponto muito fechadinho, mas um ponto de puxar fio, uh, fiquei com a agulha 5 também, tá? Então, vamos começar. Deixa eu tirar o um novelo aqui pra focar mais na... no ponto. Ó, vou dar a voltinha. Puxei. Puxei fazer um, no, um nozinho corrediço, vou fazer uma correntinha, tá? Dessa correntinha aqui, eu vou alongar ela, certo? Vou fazer uma laçada, vou colocar lá no começo e vou puxar. Puxei uma, coloquei a laçada no mesmo, no mesmo buraquinho, puxei duas, uma laçada, mesma coisa. Puxei três, tá? Depois que eu fiz essas três laçadas, eu vou vir aqui, vou segurar um pouco esse fio, pra ele não entrar todo lá, ó. Eu, vou, eu seguro, normalmente, o nó no começo com esses outros dedos, ó. Seguro o fio, faço a laçadinha, ó, passo por dentro de todos, volto aqui onde eu tô segurando, ó. E agora, eu puxo tudo. Puxei, puxei. Certo? Isso aqui é uma pétala que a gente vai fazer de base. Tem uh, vídeos que eu já vi o pessoal começar com correntinhas, mas aí a parte de baixo não vai ficar igual o acabamento de cima. Então, assim eu fiz pra ficar igual, tá? Então, a gente vai fazer de novo, ó. Terminei aqui, vou fazer uma correntinha. Tá? Fiz a correntinha, alonguei. Dei uma laçada. Agora, eu vou colocar nesse buraquinho aqui, ó. Ó. Agora, no começo é mais difícil, porque ainda não tem os pontos aqui. Depois, o miolinho da flor fica mais fácil de colocar, ó. Coloquei, puxei uma, dei a laçada, coloquei no mesmo local. Puxei duas, dei a laçada, no mesmo local, puxei três, tá? Venho pra cá, seguro esse, essa linha, tá? Pra ela não entrar toda. Ó, dei a laçadinha, puxei... É importante que se eu continuar puxando, ela vem, né? Porque ela vem desse outro cabo, tá? Então, se tiver trancando, pode dar uma puxadinha. Ó, coloquei aqui e puxei pelo passei pelos dois. Tá? Então, assim a gente vai de novo. Vamos lá. Dei a correntinha, alonguei. É importante não alongar pouco, alongar muito, porque a nossa tendência é com que a gente vai alongando menos depois do ponto, tá? Então, ó, eu puxei, dei a laçada. Segura assim. Ó, vai lá naquele buraquinho aqui, ó, no final do encontro desse. A primeira colocadinha é mais difícil, ó, depois já abre. Ó, puxei uma, duas, dei a laçada, três. Mesma coisa, segurei, ó, puxei, passei por todos, coloquei aqui, puxei direto, tá? Vamos de novo. Correntinha, alonguei, dei a laçada, fiz um, dei a laçada, fiz dois, fiz três, seguro, ó, dou a laçada, seguro aqui, passo por todos, volto e passo tudo junto, certo? O que que é a diferença que eu fiz três? Que eu tô fazendo desse aqui pra esse outro aqui. A quantidade de cabinhos aqui. Porque aqui eu tô fazendo só três, e com esse aqui que a linha tava mais fina, eu fiz primeiro com quatro. Mas eu testei com três e achei que ficou bem gordinho também e fofinho, e assim a gente economiza um pouco de, de fio. E uma outra questão que eu tô fazendo diferente aqui, é que essa última puxada, ó... Essa última puxada aqui, ó, eu tô puxando direto. Nessa primeira do teste que eu fiz, eu só puxava aqui e depois puxava aqui de novo. Só que deu o buraquinho do miolo ficava um pouquinho maior, ó. Então, eu vou tentando fazer mais uh, fechadinho. Então, eu tô puxando direto, ó. Saiu daqui, ó, tô puxando direto. Tá? Então, eu vou fazer mais um. E até a gente chegar na, na medida, tá? Faz a correntinha, alonga. Deu a laçada. Ó, nesse miolinho aqui. Que seria o começo, ó. Dá uma empurradinha na agulha. Um. Dois. Três. Laçou, segura aqui, puxa por tudo... Coloca por baixo e puxa. Tá? Então, assim eu vou seguindo fazendo até a gente chegar na medida certa pra, pra fazer a largura da, da gola. Pessoal, preciso trocar um pouco meu suporte, eu fiz 33 pétalas dessas, tá? Tem, ó, 33 bolinhas dessas aqui. Que eu fiz pra ficar no tamanho aproximado dessa outra gola aqui que eu gostei. Então, não faço paradinho, faço esticadinho, né? Tá? Pra quem quiser saber a medida em centímetros, essa aqui tem 34 centímetros por aí. Tá? Então, vamos continuar. O que que eu vou fazer? Deixa eu achar aqui meu pontinho. Eu vou pegar lá no, no final do ponto. Eu vou trazer pra a gente emendar. Por quê? Porque eu quero fazer um trabalho circular, né? Então, eu vou pegar... Esse ponto aqui. Vou passar aqui por dentro do outro, tá? Esse aqui, depois, a gente vai aproximar com a costura. E aqui, a gente vai fazer esse ponto subi, Então, dei uma laçada, estendi. Fiz uma correntinha, desculpa. Uma correntinha e estendi. Agora, dei a laçada, vou colocar aqui no próximo buraquinho de pétala, puxei. Então, eu fiz uma, duas, três. Segurei, dei a laçadinha, puxei. Puxei tudo. Mesma coisa que a gente fez antes, tá? Essa daqui foi pra subir, tá? Essa aqui a gente vai puxar depois. Foi pra subir. Agora é que a gente vai trabalhar de três em três. Que vai ser a maneira que a gente vai trabalhar daqui em diante, ó. Fiz a correntinha, estendi. Lacei. Vou fazer nessa primeira aqui, tá? Fiz um... Dois... Três... Aí, ao invés de puxar, eu vou fazer no próximo buraquinho, que vai ser esse aqui, tá? Lacei e coloquei nesse aqui, ó. Fiz um, dois, três. Não tirei ainda e vou fazer no próximo, nesse aqui, são três. Coloquei, fiz um, dois, três. Agora sim, vou segurar aqui... Vou laçar, vou passar por dentro de tudo, volto lá onde eu tava segurando e puxo. Agora, quem olhou isso aqui quer sair correndo, desistindo, porque é muito difícil, para um pouquinho, respira, confia, que engrena o ponto e é fácil de fazer. Não é um bicho de sete cabeças, tá? Como a gente segura três pétalas junto, por isso que eu digo que a agulha seria bom essa que não tenha um cabo de... Borracha ou de madeira, né? Porque daí os, aqueles pontos vão ficar acumulados aqui. Dá pra fazer, só que vai ficar mais apertadinho, tá? Então, daqui em diante, a gente vai, vai trabalhar sempre três pétalas, ó. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Até chegar no final da, da carreira, que daí vai ser diferente, ó. Então, vamos lá. Fez a correntinha, estende bem. Laçou. Aí fica mais fácil de colocar nos buraquinhos, fica mais aberto, ó. Um, dois, três, laçou. Laçou. Aqui no segundo, ó, já coloquei nesse aqui, aqui no próximo, ó, puxei um, dois, três, pro próximo, ó, fiz aqui, agora eu fiz aqui. A tendência é puxar pouco, então, puxa bastante no primeiro, ó, dois, três, segurei, lacei, puxo por dentro de tudo, fui lá onde eu tava segurando, passo por dentro de todas, Certo? Tá tomando forma, ó. Vamos de novo. Correntinha, estendi. Lacei. Não esquece as laçadas. Um, dois, três. Lacei e vim pro próximo. Aqui. E um, dois, três. Lacei. Próximo. Um, dois, três, olha como fica bastante ponto, né, na agulha, seguro aqui, dou uma laçada, eu gosto de puxar a agulha, ó, já pra cima, assim, fica mais fácil de vir, ó, dá quase uma escapadinha aqui, ó, só recuperar, seguro aqui, mas sem deixar de puxar lá, ó, certo? Então, eu vou continuar fazendo até chegar no final, pra vocês verem como é que fecha a carreira, tá bom? Ok, gente, estamos chegando aqui no final, tá? Uh, a gente sempre tá fazendo três pétalas, tá? No final de cada carreira são sempre duas só, uma aqui, uma aqui, porque a próxima a gente vai fechar, tá? Então, vamos fazer duas. Faço a correntinha, estendo. Fiz uma, duas, três, lacei pro próximo buraquinho. Uma, duas, três. Aí, essa aqui é a primeira correntinha, a última, no caso, que uniu, né? Eu vou juntar aqui, ó. Na junção dessas três outras pétalas aqui que a gente começou. Então, eu vou colocar aqui nesse buraquinho. Não vou segurar lá, vou fazer um baixíssimo, ó. Vou laçar e vou puxar por tudo, ó. Puxo, passo pelo ponto e passo por todos os outros. Tá? Tá? Depois, eu vou de novo lá dentro do ponto e vou puxar mais um baixíssimo. ó. Puxei, puxei, certo? E aqui, a gente juntou, ó. E agora, a gente vai fazer a subida, que é a mesma coisa que a gente fez na carreira de base. A gente vai fazer, em vez de três, vão ser quatro pétalas, porque uma pétala vai subir e aí, a gente começa as outras três, ó. Correntinha, estendeu, laçou. Puxou uma, duas, três. Segura, passou, volta lá no primeiro, puxou. Ó, eu fiz a primeira que ficou pra cima, tá? Agora, eu vou fazer as outras três, que vão ser aqui mesmo, aqui e aqui. Vamos lá. Correntinha, puxou, dei a laçada. Aquela primeira... Que é mais chatinho de, de colocar, puxei agora vai uma, né? Fiz uma, duas, três, não tira ainda, dá laçada. Vem aqui pro segundo buraco, ó, fiz uma, duas, três, parei que eu peguei um pedacinho do três. Vou ter que botar esse fiozinho pra dentro, ó, tem que cuidar que o, o borel é bem sensível, ele não é um fio que tem, uh, que é muito torcido, então eu peguei um pedacinho, ó, vou ter que botar pra dentro aqui depois. Fiz dois, vou fazer o terceiro aqui. Lacei, terceira pétala, né? Uma, duas, três. Seguro aqui, lacei, passo por dentro de tudo, volto lá no que eu segurei. Faço direto. Tá? E aqui a gente já tá vai dando o formato, ó. E aqui a gente continua novamente. De três em três. Correntinha. Fiz um. Dois. Três. Dá a laçada, vem pro próximo aqui, ó. Um. Dois. Três. Lacei, vem pro próximo. E um. Dois. Três. De novo aqui, segura esse fio, laça, passa por dentro de tudo, coloca lá e puxa, tá? E tá se formando aqui, ó, a florzinha. Então, a gente vai de três em três até chegar no final da carreira, que vai ser dois de novo, que nem a gente fez no anterior. Eu mostro mais uma vez pra vocês, vamos fazendo mais um de três em três, Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu teci mais, né? Pra aproveitar nesse próximo vídeo e ele não ficar com tanto corte, eu vou mostrar de novo como a gente faz a emenda da carreira. E também como a gente uh, acrescenta um novo novelo, ó. Aqui eu fiz dois novelos de, de boreal, então, aí eu vou colocar o terceiro, porque eu quero uma gola bem, bem alta. Então, vamos aproveitar pra, pra mostrar isso. Então, vamos lá. Para lembrando o ponto sempre, ó. Correntinha, estendeu. Laçou. Puxa um, dois, três. Lacei, vou no próximo. Um, dois, três. Lacei, vou no próximo. Um, dois, três. Seguro aqui. Dou a laçada, puxo, passo por dentro de tudo, vou naquele que eu segurei e puxo. Eu vou optar por trocar de cor agora nessa correntinha, porque trocar de cor aqui no meio vai ficar um pouco frouxo, né? Então, aqui que eu vou trocar. Esse novelinho aqui da Boreal, ele vem com uma, um papelzinho que facilita a, a retirada pelo miolo, fica mais... Fácil, vamos ver como é que tá esse miolo aqui, ó, saiu um nozinho aqui, então a gente tem que dar essa cuidada, a boreal é um fio super delicado, ó, já tirei, então a gente tem que cuidar pra não dar nó, porque se dá nó na hora de desfiar, na hora de desfazer pode ser que desfie, ó, não sei se vou dar pra ver, ele é um fiozinho que ele não é tão torcido. Então, o que, que eu vou fazer? Vou cortar essa. Cortar essa... esse papelzinho que veio. E aqui agora, pra fazer a próxima correntinha. Deixa eu tirar esse aqui pra não tirar o foco. Eu vou entrar com o um novo fio. Em vez de puxar o fio antigo, vou deixar o antigo pra trás. E vou puxar com o um novo fio e estender, tá? Então, daqui vamos fazer, ó. Puxei um, dois, três. Deixo lá pra trás, tá? Que depois eu vou arrematar. Vamos pro segundo. Um, dois, três. Terceiro. Um, dois, três. Segurei, passei tudo. Voltei. Ó. Vamos fazer aqui até o final, pra gente fechar a carreira, e depois eu vou mostrar como eu arremato lá. Pelo menos pra dar um nozinho, ó. Fiz a correntinha e estendi. Então, todo esse ponto, o que, que a gente tem que lembrar? Que a gente tem, pode encurtar essa levantada, assim. Tem que levantar mesmo, tem que puxar mesmo, que a nossa tendência é que vai ficando mais curtinho, com que puxe pouco. E aí, a flor não fica tão bonita, tão... Tão fofinha, na verdade, né? E é um ponto que depois fica bem gostosinho de fazer. Ele é bem... Ele é bem bom, porque ele rende bastante, né? Claro que também gasta bastante fio, né? Então, vocês têm que escolher bem aí qual é o material que vocês vão trabalhar. E qual... Dependendo da finalidade, né? Da, da peça. Ó. Aqui, quando chega no último, a gente não vai fazer... Três. A gente vai fazer dois, ó. A gente vai fazer uma, duas pétalas. E a terceira só vai fechar aqui, tá? Então, a diferença é quando tá fechando a carreira, faz duas pétalas só. Laçou, puxou. Ó, um, dois, três. Um, dois, três. Vim aqui no meio, ó. Se tiver dificuldade de achar que, né, pode passar e esquecer por isso aqui, bota um marcadorzinho de ponto, venho aqui no meio e puxo tudo. Essa aqui eu não seguro, né? Que nem eu seguro as outras, eu puxo tudo. Volto lá no meio e puxo de novo. Certo? Pra subir, correntinha. Agora, pra subir, a gente tem que fazer aquele pra cima, não só as três, tá? Subi e estendi, dei a laçadinha. Um, dois, três, segurei, puxei. Aqui, eu fiz esse primeiro. Deixa eu só desfazer um pouco aqui. Aqui. Ó, fiz esse aqui que sobe, tá vendo? Depois que eu fiz esse aqui que subiu, sigo fazendo sempre três. Como eu fiz as outras vezes, ó. Estendeu, só que aí tem que fazer em cima dele, né? Ó. Um, dois, três. No próximo, um, dois, três. No próximo, um, dois, três. Segurou, puxou. E não tem segredo, vai até o final assim. Certo? Aqui, virando do avesso, ó, onde ficaram aqueles dois fios, eu vou dar nozinhos. Ó, um nozinho. Mais um nozinho. E depois no final eu mostro como é que eu vou arrematar. Aqui que estão as outras duas, eu já tinha dado um nó, ó. Só pra gente não perder, porque é um ponto que fica. Um, que a gente tem muita tensão pra segurar. Então eu já, vou, já dei os nozinhos aqui. Aqui deu, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, mais ou menos, ó. Uma, duas, três, de quatro a cinco carreiras com cada, com cada novelo, tá? Então, eu vou seguir fazendo a peça até o final, pra gente depois fazer esses arremates e ver como é que fica o arremate de cima, certo? Então, pessoal, voltei. Assim, ó, <risos> com medo do fio não dá, mas vamos pro terceiro... Esse é o terceiro novelo de Boreal e a gente vai aqui pro, pro último ponto. Vocês sabem que o último ponto são só duas pétalas, então essa é a minha esperança. Vamos ver. Fazer uma, duas, três. Uma, duas, três. Vai dar. E junta aqui. Vai dar ali. Ali mesmo. Olha aqui. Vou dar mais uma... Tem que dar mais uma passadinha aqui, ó. Da correntinha. E ponto para uma... Gente! Nunca fiz um trabalho que, eu... que deu tão, tão, tão ali. Bom. Antes de arrematar os fios, que eu vou arrematar os fios agora... Eu quero mostrar pra vocês uh, a diferença da emenda. Porque, na verdade, uh, eu já tinha trabalhado com esse ponto, mas eu tinha feito ele uh, plano, né? Não tinha feito circular. Então, pra fazer circular, tinha que ser de uma maneira que o desenho não atrapalhasse. E olha só, vou pegar aqui a da, a da Balum, pra vocês verem como a emenda fica mais visível, ó. Ainda não atrapalha o ponto, porque segue, né, o desenho, que eu não queria fazer reto e ter que costurar aquilo depois, né? Eu não gosto de costura, então, vou trabalhar o mínimo que puder com costura. Então, numa cor de, de lã lisa, eu acho que se enxerga mais, eu acho que aqui já não é tão visível, ó, né? Vai estar tá no pescoço, vai estar tá embolado, assim, então, não vai dar pra... Pra enxergar tanto a emenda que tá aqui, ó. Se vocês forem olhar, ó, tá aqui o fio do começo e aqui o fio do final, ó. É essa parte aqui. Então, se vocês usarem uma lama esclada, vai ficar mais fácil de... de disfarçar essa emenda. Se bem que isso aqui a gente vai usar pra trás, né? Mas, enfim. Outra questão foi o tamanho. Vocês lembram que eu medi no começo? Que eu queria que a boreal ficasse como essa daqui, mas mesmo assim ficou maior, ó, gente. Dava pra fazer... Deixa eu ver... Uma, duas, três. Dava pra fazer uh, umas três ou quatro pétalas a menos no começo, porque ela deu bem em si. Então, eu já calculando que essa partezinha que sobrou aqui era a partezinha que eu podia ter colocado aqui em cima, ó. Pra ela ficar, tá vendo? Ficar uns dois dedinhos mais, mais alto ali, ó. Foi o que sobrou daqui. Mas como eu já tinha trabalhado o primeiro novelo, e vocês viram que eu não é um fio... Boreal não é um fio que dá pra ficar fazendo e desmanchando, ó, porque ele, ele começa a se desfazer, né? Ele é muito delicado, então, eu resolvi deixar assim. Também não vou fazer mais um, né? Porque sai um custo mais alto. Então, vamos arrematar, né? Vamos começar com esse fiozinho. Peguei uma agulha aqui. para que ele vai se desfazer. Deixa eu cortar a pontinha pra ficar mais fácil. Eu não sou cheia das técnicas de enfiar na agulha, gente. Eu dou aquela lambida mesmo e pego. Então, ó. Aqui, na verdade, eu vou tirar da agulha pra passar antes. Eu vou ver onde é que eu vou onde é que eu vou colocar. Eu vou colocar pra cá, ó. No meio da. Aqui melhorou. Assim. Vou trazer pra cá, ó e pro meio dessa flor. Esse fio ficou muito curto. Em geral, eu deixo os fios mais longos, né? Mas foi o que, opa, vamos contrário com a agulha. Foi o que sobrou, né, gente? Então, não questionarei isso. Vocês vão ver que nos outros eu vou colocar mais. Ó, eu vou puxar, certo? Ok. Vamos ver aqui, vou virar a gola, pra vocês enxergarem os que foram cortados aqui, ó, tá? Então, o que, que é a tendência do trabalho, né? Onde é que eu consigo uh, prender? Os fios estão todos colocados pro buraquinho, que tem um outro fio que segura eles. Então, todos os fios que eu vou colocar, eu vou colocar fazendo essa volta junto, para ele ficar escondido aqui ficar mais fácil. Então, ó, esse azul aqui, ó, eu vou colocar aqui, tá vendo que eu tô, tô passando ele, ó, pra cá. Agora, eu vou colocar um fio mesmo, pra juntar as pontinhas. Ó. Tá vendo? O sentido, faça o mesmo sentido da volta. Ó, vou fazer mais uma parte aqui, ó. Vou fazer ele dar o contorno. Não pegou, ó. Ó. Certo? Pra ir escondendo assim. Então, esses de trás a gente esconde aqui até onde quiser. Eu não gosto de cortar muito, muito rente, porque a gente vai dar uma trabalhadinha depois, ó. Uma cortadinha aqui que ele esconde, tá? E eu da borda. Então, esse aqui e esses outros, vocês façam a mesma coisa. Eu vou só mostrar esse aqui da, do começo, né? Deixa eu colocar ele aqui. Um avião passando. Fazendo um barulho. Esse aqui, como é o começo, e eu quero que essas pétalas fiquem juntas, eu vou passar, ó, eu vou passar ele aqui. Pro outro buraquinho pra puxar, ó. Certo? Vou passar aqui, vou dar mais um... Mais um nozinho. Deixa eu tirar ele aqui. Ó. Só vou dar mais um nozinho pra segurar. E aí, aqui pra dentro, que eu tô no lado avesso ainda, né? Pra dentro eu vou esconder, mesma coisa, eu vou trazer pra cá e nessa passada. Então, eu coloco aqui por dentro. Ó, certo? Vou continuar a passadinha pra cá. Pra dar a volta certo? então as outras vocês podem arrematar da mesma maneira essas minhas aqui eu já vou só diminuir para arrematar depois deixa eu mostrar como é que ele como é que ficou de medidas como é que ficou de medidas ao total ó deu 40 centímetros de largura e uns 23 de altura. Ó. E a da Balloon deu 34 e 29. Eu gosto mais de, de gola bem alta. Então, se eu for fazer uma próxima, eu vou diminuir isso aqui pra ficar bem dessa altura. Eu acho que dá bem da, daquela altura ali. Acho que tá a proporção, daria certo essa sobra lá. Ou talvez não desse tão certinho quanto deu a minha borda aqui, né? Mas é um efeito maravilhoso. Um fio, olha, ele é fofo mesmo. Ele é muito mais lindo ao vivo do que eu consigo mostrar na câmera, mas realmente é algo que eu tô bem satisfeita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar lá no Instagram ou colocar nos comentários aqui abaixo do... Do vídeo. Se vocês fizerem a gola, me marque também para eu conseguir acompanhar o desenvolvimento do trabalho de vocês. Façam uma gola especial para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, enfim, aproveitem. Eu vou ficar aqui com as minhas. Ah, e não esqueçam, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a próxima receita e vamos ajudar a difundir o crochê. Testei com a, com a balun e deu certo. O invasor no vídeo. Oi, filho. Ah, Oi. Faz uma bolinha. Só um pouquinho, pessoal. Faz uma bolinha. Alguém quer um tutorial? Faz a bolinha. Vai lá com o mano. Fecha a porta pra mamãe. Por favor. Quer ajuda? Fechando a porta.